Tem um lugar no sul do Brasil, onde a história, a tradição e o passado sempre foram motivo de muito orgulho para o seu povo. Rio Grande do Sul. Hoje, o presente e principalmente o futuro também são motivo não só de orgulho, mas de entusiasmo e otimismo para todo mundo. Começando pela sua gente inspiradora. São 11,5 milhões de pessoas, com formação multicultural e múltiplos talentos que ajudam a construir todos os dias o mais rico e diversificado capital humano do Brasil. Todas essas pessoas são representadas por um governo, em constante diálogo com a sociedade e o poder legislativo, comprometido com a transparência e a execução de políticas públicas eficientes. Nos últimos quatro anos, foram implementadas reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal para o Estado, possibilitando a criação de um ambiente favorável de negócios e a retomada de grandes investimentos. O Rio Grande do Sul conquistou o terceiro lugar entre os estados brasileiros no ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública no quesito eficiência da máquina pública. E ainda possui importantes incentivos estaduais, com programas que permitem às empresas financiamento e abatimento do imposto gerado a partir de instalação ou ampliação de plantas industriais. Com todas essas ações do governo, aumenta cada vez mais a perspectiva de crescimento e desenvolvimento do Estado, a quinta maior economia do Brasil, com 594,96 bilhões de reais de produto interno bruto. E sabe por quê? Porque o Rio Grande do Sul, além de tudo, tem um perfil inovador, de olhar lá no futuro e enxergar novas possibilidades e oportunidades de desenvolvimento. Aliás, é o primeiro estado do Brasil no quesito inovação. Contando hoje com 15 parques, entre eles os dois melhores do Brasil, e 27 polos tecnológicos levando inovação para vários setores econômicos como indústria, saúde, tecnologia da informação e agricultura. Só em 2022, o crescimento do número de startups gaúchas foi de mais de 70%. Apenas na agricultura, são 80 agritechs que vêm aperfeiçoando toda a cadeia produtiva do agronegócio por meio da inovação e da modernização de processos. Toda essa inovação se deve muito à qualificação acadêmica do Estado, que conta com universidades públicas e privadas entre as cinco melhores do país. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a terceira melhor do Brasil e a primeira entre as federais. Além disso, temos inúmeras universidades comunitárias, entre elas a terceira e a quarta melhores instituições privadas do Brasil e escolas técnicas espalhadas em diversas cidades e também 592 museus, 534 bibliotecas públicas e intensa vida cultural com diversas opções de arte, lazer, gastronomia e pontos turísticos que atraem pessoas do país e do mundo. Todos estes fatores refletem na qualidade de vida dos seus habitantes, destaque para o alto nível de desenvolvimento humano acima da média nacional. O Rio Grande do Sul está muito bem localizado, numa posição central e estratégica no Mercosul, com acesso aos maiores mercados consumidores da América do Sul. Contando com 153,9 mil quilômetros de estradas, o terceiro aeroporto mais movimentado do país em relação a passageiros internacionais, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro com rotas marítimas, conectando com mais de 90 países países. É uma zona livre de febre aftosa sem vacinação, o que demonstra a qualidade da proteína animal produzida e a força da pecuária. É líder nacional no setor agro, ocupando o primeiro lugar na produção e exportação de arroz, fumo em folha e trigo e o segundo lugar na produção e exportação de soja e carne de frango e exportação de carne suína, com o quarto maior parque industrial do país é o líder nacional na produção de biodiesel, máquinas e equipamentos agrícolas, couro e calçados, produção de móveis e produtos de tabaco. Essa altíssima capacidade de produção é abastecida por uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com cerca de 80% das fontes sendo renováveis. Uma das prioridades é o desenvolvimento da cadeia de hidrogênio verde, o Rio Grande do Sul reúne diversas vantagens para o crescimento desse mercado, como a sua alta capacidade de produção de energia eólica e solar e a sua infraestrutura logística. Até 2040, o novo combustível pode proporcionar ao Estado uma alta de aproximadamente 62 bilhões de reais no PIB e 41 mil novos empregos. Para incrementar ainda mais o desenvolvimento econômico, o governo possui uma carteira de projetos para investimento em parceria com a iniciativa. São 16 projetos, com destaque para dois blocos de rodovias estratégicas, dois aeroportos regionais e uma inovadora proposta de revitalização do Cais Mauá, na região central de Porto Alegre. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Um Estado que olha para a frente e constrói todos os dias o futuro com a união de todos. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.